Olá, muito obrigado pela sua audiência a partir de agora nesta websérie Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Eu sou Márcio Fernandes e estarei com vocês nesta websérie, uma produção do Núcleo de Educação à Distância da Unicentro, o NEAD, com o um apoio fundamental da Proen, a Pró-Reitoria de Ensino da Instituição, e do PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. Neste episódio, gravado aqui no campus de Irati, da instituição, nós trataremos, com uma convidada muito especial, sobre interferências na aprendizagem. Nossa convidada, a quem já agradeço, é a professora Miriam Bedin Godoy. Obrigada. Professora, nós temos seis eixos para tratarmos. Inclusive, fiz até uma colinha. Doença, deficiência, distúrbio, dificuldade, síndrome e transtorno. Mas antes de falarmos disso, eu lhe pediria quem é profissionalmente, a professora Miriam bedingo Godoy. Bom, eu sou a professora Miriam, é, trabalho com educação já há 30 anos é, e tive a grata satisfação de percorrer desde a educação infantil até o ensino superior. Sou formada em pedagogia, certo. mestre em educação, especialista em todas as áreas da, das deficiências e atualmente faço doutorado em educação especial. Perfeito, muito obrigado então vamos lá, vamos agrupar em dois níveis, né? Doença, deficiência e distúrbio. Uhum. Bom, é, antes da gente falar em doença, a gente precisa compreender o que é saúde. Correto. Segundo o Ministério, segundo a Organização da Saúde né, é, Mundial, o que é a saúde? É um completo bem-estar físico, social e mental. Então, algo que vá prejudicar a questão física, social ou mental, você vai ter então uma doença, uma patologia perfeito. Dificuldade, síndrome e transtorno elas se assimilam aos primeiros, aquelas três doenças, deficiência e distúrbio são equivalentes. Eu imagino que as linhas sejam tênues também de uma para outra, Márcio. É assim ó, dificuldade, distúrbio e transtorno. Há alguns é, educadores que até utilizam como sinônimo, né? mas a cada uma tem a sua especificidade. Por exemplo, transtorno. O que é o transtorno? É, vamos pegar o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, okay. né? que é o, a, o famoso déficit de atenção. É, com hiperatividade ou não. Então você tem algumas características também, alguns sinais e sintomas observados na criança é, desde pequena então por exemplo lá se você observar seis comportamentos dessa criança em termos de desatenção em termos de comportamento motor excessivo no caso a hiperatividade ou impulsividade você consegue então em, é, caracterizar essa criança é, sendo tendo ou não é, apresenta ou não o transtorno por déficit de atenção então o que é um, o transtorno ele é um conjunto de sinais e sintomas né que caracteriza um, um, um transtorno específico. Não tem como nós, da educação especial, embora sejamos da educação, é, desvincular, por exemplo, da área médica. Os termos utilizados em educação especial estão muito imbricados com a área médica, médica. Né? então o DSM, o DSM atual, ele caracteriza então, o que, que são os transtornos? Então são vários tipos de transtornos que nós temos, né? um mais comum atualmente na educação é o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, que também vai chegar desde a educação infantil até o, o ensino superior, superior. também. Síndrome, é uma palavra forte, todas elas são, né? uhum. mas síndrome é uma palavra forte que já nos causa assim um... Um certo impacto. Impacto, né? Uhum. Como é que poderíamos caracterizar, como é que o um professor que está aqui dentro da universidade, né? que não tem essa formação que você tem, né? é... como é que ele pode se situar nesse universo? assim é fácil de ser é, identificado porque quando a pessoa chegar à universidade ela já passou por vários diagnósticos já passou por vários especialistas para identificar aquela síndrome então por exemplo nós na questão da educação nós temos várias né vou falar as mais comuns Perfeito. Né? a síndrome de Down, que é muito fácil de ser identificada né porque a síndrome de Down está muito relacionado também a uma deficiência intelectual atualmente vocês sabem que Pessoas com síndrome de Down já estão no ensino superior. A síndrome de Williams também é, apresenta características específicas. Então, tanto os transtornos como as síndromes, né, os distúrbios, são sinais e sintomas de determinada que você consegue é, observar. Por exemplo, na síndrome de Williams, o que, que você vai observar nessa pessoa? É, os dentes estão sempre é, protusos para fora, Perfeito. a boca mais proeminente, é, o sujeito é, tem cabelos enrolados, então é comum essa característica em todos que apresentam a síndrome de Williams, assim como a síndrome de Down porque são questões genéticas, genéticas, facilmente de serem identificadas de acordo com aquilo que se enquadra a, a, a síndrome. Tá? Então, o que é uma síndrome? Ela é também um conjunto de sinais e sintomas que caracteriza. Ok. É adequado falarmos em é, nível ou níveis de gravidade dessas interferências? É adequado sim. Por quê? É, por exemplo, você tem uma é, outrora, 50 anos, você poderia dizer assim, a pessoa que nascia com síndrome de Down, ela ia viver pouco, não ia falar e não ia andar. Era o diagnóstico que se tinha. Né? Mas, apesar é, de ter esses diagnósticos, nós temos hoje muitos é, adultos e até idosos com síndrome de Down que conseguiram se adaptar, se desenvolver. Então, assim, na questão da aprendizagem especificamente, uhum. então isso também vai depender, por exemplo, da estimulação essencial, que é a chamada estimulação precoce. Vai depender do meio que essa criança está envolvida, vai depender das intervenções que ela tem, se é uma intervenção já no início do desenvolvimento dela, é diferente de uma criança que vai ter uma intervenção com cinco anos. Tá? Isso em todas as características, em todas as patologias, síndromes, transtornos, distúrbios, você vai verificar isso, né? que a estimulação essencial, que é a intervenção precoce é de suma importância no desenvolvimento de qualquer é, patologia, de qualquer síndrome, enfim. Para reforçar, então, a palavra-chave aqui, antes da gente ir para o intervalo, é estimulação? A palavra-chave sempre será intervenção precoce, estimulação, independente se é uma síndrome, se é um transtorno, se é uma dificuldade, se é um distúrbio ou até mesmo uma doença. Tá? Okay. Então, quanto antes for identificada para poder encaminhar aos profissionais, adequados, mais sucesso nós vamos ter no futuro, na aprendizagem, no desenvolvimento dessas pessoas. Muito bom, nós já voltamos e continuamos a nossa conversa. Logo depois do intervalo, continuaremos tratando sobre interferências na aprendizagem. Em um instante. Voltamos com o nosso episódio sobre interferências na aprendizagem. Aqui comigo, a professora Miriam Beding Godoy, do Departamento de Educação do campus aqui de Irati, onde gravamos esta conversa. Miriam, vamos tratar um pouquinho agora, por favor, sobre três condições: distúrbio, dificuldade e deficiência. A partir de dois aspectos, se possível: identificação e diagnóstico. Tá. O que é um distúrbio? É, por exemplo, no processo de alfabetização da criança, né? É comum é, a criança apresentar uma dificuldade. De leitura e escrita. Então, a dificuldade, ela pode ser uma dificuldade passageira do processo natural de, de aprendizado dessa criança, na aprendizagem da leitura e da escrita. Tá? Então, é, o que ocorre muitas vezes? Que além dessa dificuldade passageira, ela tem um distúrbio. O que, que significa distúrbio? Em nível de sistema nervoso central, uma área específica ela tem um comprometimento. comprometimento. Um comprometimento, de repente, por exemplo, na questão da linguagem. Qual é a área em nível de sistema nervoso central que vai interferir? A área de Wernicke e a área de Broca, sobretudo. Mas hoje a gente sabe que com a plasticidade, a neurociência, aquela área específica cerebral que está com um distúrbio, que apresenta um dano, ela pode ser estimulada e outras áreas adjacentes ajudar naquele processo de aprendizado, no caso da leitura e da escrita. Mas é, o distúrbio mesmo, então nós temos o distúrbio de leitura escrita, o distúrbio de aritmética, então temos vários distúrbios que comprometem a aprendizagem. O distúrbio de ortografia, que a gente chama de desortografia, desgrafia, são as famosas dis da uhum. aprendizagem. Tá? Então o que eu... Que ocorre e vão chegar na universidade com esses distúrbios. Por exemplo, a, a criança, a pessoa, depois o adulto, não consegue diferenciar é, alguns fonemas, algumas letras. Não é que ele é desatento, é que realmente é, organicamente naquela área cerebral ele apresenta essa, dificuldade, essa é dificuldade, esse distúrbio. Perfeito. Fora do ar, nós estávamos conversando, você estava me orientando e apareceu uma palavra que eu particularmente não conhecia, comorbidades. Eu te peço para traduzir isso para a nossa audiência. Tá, o que é a comorbidade? É, são as consequências que essa, essa síndrome, essa, esse transtorno, esse distúrbio traz para a pessoa. Quer ver um, uma síndrome que é muito pouco conhecida ainda em educação? A síndrome do respirador oral que que é? A pessoa apresenta uma condição orgânica, uma condição física, uma obstrução das vias aéreas superiores, então uma, uma famosa adenoide, amígdala, isso compromete a respiração dela, ela passa a ter uma respiração de suplência pela boca e isso vai trazer toda uma comorbidade, vai trazer toda uma dificuldade para esse organismo na questão da respiração, na questão da fala, da atenção, da aprendizagem, do sono. Então, é as consequências que aquele transtorno, aquela dificuldade, aquele distúrbio, traz para a, o conjunto da, da vida dessa pessoa, quer seja na questão social, quer seja na questão de aprendizagem, e, e, enfim, né, do contexto que ela está inserida. inserida. Você mencionou agora essa questão do contexto em que ela está inserida. Eu já aproveito o gancho e te pergunto, como que o grupo social onde a pessoa está inserida né, e o grupo familiar podem contribuir nessas questões todas que nós ponderamos aqui, que você ponderou aqui? Bom, a família, ela tem um peso muito forte quando a pessoa apresenta uma necessidade específica, né? Uma necessidade é, especial. Por exemplo, é, de repente a, ela não é cega, mas ela está tendo uma baixa visão uhum. então isto vai interferir no processo de escolarização, no processo de aprendizagem, no, pro, no processo de socialização dessa criança às vezes ela vai andar, vai esbarrar vai derrubar, vai ser aquele desajeitado, mas não porque ela é desajeitada, é que a condição visual dela neste momento não permite, então a família ela entra aí para dar o suporte para encaminhar aos profissionais adequados, por exemplo, se é um caso, é, digamos, de visão ao oftalmo, se é um caso de audição ao otorrino. Então, a família é muito importante na questão da saúde realmente dessa, desse sujeito, ela é muito importante no trabalho com a educação, no suporte com a educação e também é, acreditar no potencial do seu filho. Não olhar a deficiência com o D maiúsculo, mas diminuir esse D e aumentar esse E para eficiente. Ele também pode, ele também consegue, desde que eu faça os manejos é, coerentes à necessidade e às adaptações necessárias à realidade dele. Pega o gancho de novo da sua fala. Nós estamos em um ambiente universitário, não é? Com... Uma gama muito grande de formações, de visões de mundo, de procedências, enfim. Né? Em um ambiente pluridiversitário. Né? Pluriversitário, talvez seja o melhor termo. Como é que, neste conjunto todo, cada um de nós aqui pode contribuir para fazer isso que você diz? Tirar o D maiúsculo e minimizar esse D. Uhum. O que, que nós podemos fazer, Márcio? Nós podemos fazer, primeira coisa, é, é levar esse conhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos expandindo esse conhecimento ao nosso público. Segundo ponto é a gente ter humildade é, como professor e entender que a gente não está preparado para receber todos os alunos que a gente vai receber. É, que a diversidade é muito grande, então eu tenho que ter é, humildade suficiente e entender que não basta só eu dominar o conteúdo específico da minha matéria. Mas eu preciso também conhecer é, um pouco dessa realidade que ora se apresenta na instituição. Então, formar grupos de pesquisas, certo. É, formação continuada... O PIA é acessora assessor, e dá um suporte muito importante também nesse processo. Então é basicamente isso, é buscar esse conhecimento, formar é, um, pesquisas em cima da realidade que a gente tem, grupos de estudo é, focando naquilo que a gente tem de real e concreto, não o que vem de fora, porque em educação, e sobretudo em educação especial, a gente busca muito de fora, mas a gente tem que começar a olhar para o nosso centro aqui, o olhar para o nosso é aquilo que é específico nosso. Então, é formar isso mesmo, grupos de pesquisa, formação continuada, e assim a gente vai conseguir melhorar as nossas práticas pedagógicas também. Muito bom, Mirna. Te agradeço a presença e pego duas palavras, formar ou informar e disseminar. Esse é o caminho. Esse é o caminho, com certeza. Além desse caminho, é a gente aqui a gente faz uma formação, uma fala muito abrangente, né? Claro. É, é estudar hoje e, e ter assim a, a clareza que a pessoa aprende. Nem, uns vão demorar mais, outros vão demorar menos. É, infelizmente, Marcio, é, na educação é muito formatado. Então, um semestre eu tenho que dar conta desse rol de conteúdos. Num ano letivo eu tenho que dominar isto. E o sujeito da educação especial, ele é um sujeito que demanda mais tempo, que demanda mais ritmos diferenciados e assim para ele obter o sucesso acadêmico e o sucesso profissional. Muito bom, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar a sua expertise e espero que a nossa audiência também goste bastante. Eu conversei com a professora Miriam Bedim Godoy do Departamento de Educação, aqui do Campus de Irati, dentro da nossa websérie Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Você pode acompanhar de novo este episódio e os outros pelo endereço que está aqui na tela e nos ajudar a disseminar, ok? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar conosco, até a próxima! Tchau.